Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. É, me chama Ana Paula, estou falando aqui representando a Bahia. Desde já peço desculpa a todos os parentes, não consegui falar lá durante a live, né? Então estou gravando um vídeo aqui para que a gente possa contextualizar né, a minha fala que seria lá. Mas ao um momento em que agradeço, agradeço por esse chamamento, por, pelo fortalecimento, pela articulação né, dessa conferência sou grata a todos, é, já nasci num contexto urbano, né, a minha mãe quando deixou uma cidade aqui próximo da onde eu resido atualmente, que é Jequié, ela deixou a cidade de Pau Brasil, no extremo sul aqui da Bahia, então já nasci no hospital, já nasci nesse contexto urbano e houve um apagamento, né, essa questão de que nós somos é, pardos, então, quando adentrei a universidade, mesmo com as cotas, eu não aderia à cota por conta desse apagamento também, que nos diz que a gente quer se apropriar das coisas. E depois de algum período da universidade, eu descobri que tinha um projeto, né? um projeto indígena, que é um PET indígena, onde nós temos esse reconhecimento e que a gente pode fazer essa luta, esse fortalecimento, esse reconhecimento como tal. Então, daí... É, resolvi fazer o caminho de retomada, porque esse apagamento tira de nós esse reconhecimento, tira de nós o que é de direito. Né? Eu vi da companheira logo mais, ela falou que é preciso tomar e retomar, né? toma e retoma o que é nosso. Então, queria agradecer desde já, né? porque esse é um presente para nós essa conferência. Né, poder participar, poder falar da nossa ancestralidade, poder falar do nosso pertencimento. Então, gratas a todos, gratas a todos e excelente noite.